Aqui do Brasil. E para saber mais ou adquirir o robô da Loto, é só acessar o link que eu deixei aí abaixo do, do, do vídeo aí para você estar acessando o site oficial. Beleza, pessoal? Espero aí ter ajudado vocês, ter tirado a dúvida de vocês. Dá um joinha aí, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Aí. Valeu pessoal!